O papai tá com um pouquinho de dinheirinho. Em... papai tá guardando dinheiro pra fazer os exames pra fazer a cirurgia, né? Por que, deixa? Oh, Eu não tenho um girafa. Mas você ama o girafa, né? Opa. Uhum. Oh, tem um caralho, logo, ó, tem um cara lindo velho. Pula logo. Por que, que você quer ir pro girafa? Início da rodada. Porque sim é a resposta. Ó, ah. oh, o papai tá perdendo feito doido aqui, 0 1, já não matei ninguém. Ah, não. Não morri pro minigold ainda. da rodada. Ai, morri. O cara não tá dando não, olha filho, eita, 0 barra 3.